Gente, bom dia. Eu, eu, eu derrotei um Pillager e dropou uma mochila de chapéu épica. O que, que vai vir numa épica? Oh, mano, veio um capacete RGB, nem ferrando. Quero testar, quero testar. Ficou, ficou meio estranho, né? Pera aí, mano. Bom dia, gente. tudo bom com vocês? eu tô bom. Espero que vocês estejam bem também. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Irmandade Origem. Estamos aqui no episódio 4, no meu caso, o meu segundo. Por causa que o segundo episódio foi no canal do Apoio, o terceiro do The Last. E agora, se vocês quiserem, vai ter vídeo todo dia de origens aqui do canal do Mano Lajota. Olha a casinha que nós fizemos no último vídeo, mano. Doido. E pra quem tá curtindo tanto essa série quanto eu, já deixa o gostei e se inscreve. Agora é o seguinte, enquanto a gente construir essa casa no vídeo do Delete, a gente meio que só tem isso aqui de itens. Todo o resto das nossas outras coisas ficaram lá naquela nossa base antiga. Então o que a gente vai fazer agora é pegar todos os itens que a gente tem aqui na Irmandade, junto com os meninos, e vamos trazer pra cá. E daí depois a gente vai começar a separar o que é nosso e pegar nossas coisas. Eu acho que na real, o ideal seria eu fazer alguns baús já, né? Vamos fazer uns baús já. Acho que cinco baús tá bom, né? Ó, um, dois, três. Vou colocar uma aqui, só assim, bonitinha assim, ó. Pronto. A parte boa é que eu achava que a nossa base antiga ficava muito longe, mas não, ó. ó ali é a nossa casa atual atravessa o morrinho, atravessa esse outro morrinho. Toma aqui. Rápido e fácil, né? Na real, aquela lá não é uma casa, casa, casa, casa, né? É tipo assim, um, um, um centro, tá ligado? É um centrinho da Irmandade, onde todo mundo tá unido. Então eu tenho que fazer a minha própria casa ainda na realidade, né? E a ideia é fazer isso hoje ainda. muita coisa, né? Eu e os meninos combinamos entre nós que tudo que a gente conseguiu até agora aqui no Irmandade Origins é de todo mundo. Então a minha ideia é pegar esses itens e colocar aqui na casa, porque no segundo andar tem uma, uma sala de baús na realidade. Então ó, vamos colocar aqui ó, esse obelisco como Vila Irmandade. E essa casa precisa de uma decoração, né? Mas deixa pra depois. Olha, ele criou até um sinalizador ali, ó. Deixa eu desligar. Eu vou colocar a tábua de cortar aqui e não dá. Mano, eu vi um comentário falando que essa série é a série que vai ter mais bancada de trabalho porque a gente já fez várias. Então eu vou colocar mais uma aqui, só pra garantir. Assim, ó. Agora eu vou começar a pegar tudo essas tralhas aqui, tudo que a gente tem e vamos levar pra lá. Principalmente os itens daqui também. Os daqui também, na né? real. Todo dia até quebrar esses baús que eu fiz aqui que eu fiz de bobo. Ah, eu não sei se eu comentei também, mas hoje a gente vai fazer a nossa própria casa. Querendo ou não, isso aqui é um centro comunitário, então. Tipo, eu acho que vai ter algumas coisinhas aqui pra gente vai fazer Pra todo mundo poder usar, vai ter os baús comunitários E pras formas comunitárias também Mas eu quero ter as minhas próprias coisas Então hoje eu vou fazer a minha primeira casa E eu já tenho até uma ideia de qual casa eu vou fazer E onde eu quero fazer a mesma Na real, eu quero pegar esta parte aqui, ó Vem aqui, ó, esse buraquinho aqui, olha Eu quero fazer uma casinha hobbit aqui, ó eu Quero fazer uma casa hobbit aqui, arrumar esse jardim, essa montanha No futuro eu quero expandir pra cá também Eu quero fazer uma coisa bem legal, tá? A gente tava conversando entre nós três e o Delete falou que ele vai morar aqui E o Apu vai morar ali, então vai todo mundo morar bem pertinho, daí depois eu quero tirar essas árvores e uma casa bem bonita aqui também. Mas por enquanto eu quero fazer a casa Hobbit, porque daí a gente já pode começar a mexer com as nossas máquinas, com as nossas magias, com as nossas espadas. Eu quero fazer tudo bem da hora, tá ligado? A parte boa é que nesse dom comunitário madeira não falta, né? E como é comunitário, é de todo mundo. <risos> então já vai me ajudar na construção da minha casa. Ó, Essa mochila aqui, eu acho que é a mochila do apóstolo. Eu vou deixar aqui, porque a mochila do Delete também tá aqui, eu acho. Eu não sei. Não, se bem que essa aqui tá lotada. Eu acho que essa aqui é do Apu que eu apoio meu acumulador. A minha tá nas minhas costas aqui, bonitinha. Então as mochilas deles eu não vou mexer não, mas eu vou tirar essas fornalhas aqui e tudo mais, né? Bom, e só pra manter o costume fiz mais uma bancada de trabalho aqui. Olha só como já melhorou a fachada aqui da nossa do nosso centro comunitário da Irmandade. Já tirei todos os baús. Agora tá ficando de noite, né? Então eu vou tirar uma soneca, mas daí depois amanhã quando eu começar a ficar cedinho eu já vou pegar os baús que tava lá e também vou trazer pra cá. Já arrumei um pouquinho aqui e espalhei os carvão nas fornaia E limpei minha mochila Agora, como eu não tenho cama essa noite, a gente vai dormir no chão mesmo <risos> Ah, aliás, eu não sei se eu comentei, mas se vocês quiserem que os próximos episódios sejam webcam, tentem deixar 30 mil gostei nesse vídeo. Se pegar 30 mil gostei, o próximo eu faço com webcam. A Mimir, a Mimir. Agora a chama tá pro trabalho, né? Que tá fácil não. Tá, é o seguinte. Eu tô com medo genuíno. Ó, tem 0% de piada nisso, tá bom? 0% de piada, meme, qualquer coisa. Não quero deixar vocês em nada. Mas, eu fui para lá pegar meus itens. Oh! Sai! Oxi! Tá, mas não foi, não foi isso. Eu fui para lá pegar meus itens e quando eu voltei assim correndo para cá, eu comecei a ouvir um barulho de passo. Eu apertei F5, olhei para trás e tinha um vulto me seguindo, parecia um Enderman. E ele correu para trás daquela árvore e sumiu instantaneamente. O único problema é eu ajudei a montar esse modpack. Eu sei o que tem aqui e a gente tem uma regra clara de não colocar mod de terror, porque eu tenho medo. Então eu não sei muito bem o que está rolando, não. Dessa vez eu vou voltar para lá e vou, vou gravando agora para garantir que a espada na mão, né? Olhando em tudo, olhando em tudo. Tem que ficar atento no barulho de passo também. Se tiver, se tiver algum mob aqui, vou fazer ele se arrepender. Ó, Vamos de novo. Agora eu vou com vocês. Agora eu vou com vocês, que eu, que, eu, que eu não tô sozinho, não. Tá, você não me dá tanto medo, zumbi. Tá vindo para cá, Deu um barulho e olhei assim. Ah, agora eu não quer aparecer, né? Só aquele zumbi tirando carne podre. <risos> Amigão, você tá bem? Não. O problema desse zumbi é que se for atacar ele, ele vai me deixar com fome. Ah, eu tenho um montão de pão, né, Vai. Tome! Mas esse zumbi ele tá atacando essas carnes podre aí, quando acerta a gente dá fome. <risos> Prontinho. Todos os baús arrumados, foi esse. Todos os baús duplos e mais até o segundo daqui, muita coisa. Depois você tem que ver se alguma coisa que eu queira e olha aquilo ali. Era você que tava me seguindo? Será que era ele? Não sei. Bom, mas eu vi que tem um aldeão aqui, eu tô vendo um barulho, ó. De onde vem essa armadura? Bo oh, caraca, olha a troca que ele faz! Ele troca o teca de barata. <risos> que nojo e também essa maçã. mano, eu vou tentar comprar essa maçã. Pera aí, se eu conseguir uma maçã dessas, eu tô bom demais. É, é para gente ter esmeralda o suficiente, porque ficava comigo as esmeraldas e eu lembro que tinha bastante aqui, ó, pronto, achei. Olha, ainda bem que eu organizei os baús, né? E <risos> só dá para comprar uma? Não, mas, mas tá bom. Olha isso, mano. A gente tem uma maçã encantada. Mano, isso aqui nos garante imortalidade para enfrentar quem a gente quiser. Que da hora. Agora que eu terminei de organizar o que eu queria arrumar aqui na nossa vida. Irmandade, a gente pode começar as coisas para nossa casa. Gente, olha quem tá ali, mano. Oh, ele tá ali agora. Gente, olha o delete ali. O legal é que se eu abrir o mapa ó, e aparece o Delete aqui no mapa para mim. E olha, tem alguma coisa aqui também. Eu, eu acho que eu consigo mudar isso aqui. aí ó, oh, consegui mudar para aparecer o rosto dele ó oh, ele foi. Peraí, vamos falar com ele, ele, ele, ele me chamou para conversar. O oh, oh, Delete, oi co vem cá, vem cá. Quero conversar com você. O que, que você quer, LG? Deixa eu só, só dormir. Pegou a cama que estava aqui no chão? Eu peguei. Foi você que organizou as casas aí, LG? Foi. Eu tava organizando Nossa. agora há pouco. Oh, do Dorme para ficar de dia. Eu vou dormir, eu vou dormir. Calma aí, você vou dormir na cama, na, na, na, na você, na você, metia, você não percebeu parado. nada, nada diferente no meu chapéu, não? Eu eu percebi, velho. Como que você tem um chapéu RGB? <risos> dropou de um bicho, bateu um pila de dropou dele. E não dá para dormir ainda não, vai. Não? tem que esperar um pouquinho, então. Olha, isso aí é para pegar mais FPS, porque né, tá jogando com shaders. Mano, <risos> Delete, eu, eu tenho coisas para te contar. O que? Só amanhã. Ah, eu dormi, vou dormir. Não, continua. Uma hora vai, uma hora vai. Pode ficar tranquilo. <risos> 10 anos para dormir, depois quando vai tentar se começa a levitar. Mano, é tão cheio de skin, não dá para saber quando vai ficar de noite. <risos> tá, né, eu queria te contar uma coisa. É, você sabe que, o, que os nossos itens, é, antes, né, agora eu arrumei, né? Mas eles estavam para lá, né? Sim, lá perto da casa abandonada. Então, eu tava vindo e voltando para cá, quando de repente, numa das vezes que eu tava voltando, eu tenho certeza que não tinha ninguém. E eu não tô zoando, tá bom? Não é meme nem nada. Eu tava Asa. voltando para cá assim, e eu comecei a ouvir um barulho de passo. Eu apertei, olhei para trás, não tinha nada. Eu olhei para frente, eu apertei F5. Tinha um. Tipo assim, ó. Imagina você tá aí, tá bom? Você é eu. Tinha um vulto assim, ó. Bem aqui assim, ó. Me seguindo e parecia tipo o um Enderman. E na hora que eu olhei, passou um segundo, fez assim, ó. E sumiu. LG, para que sair Você parece. não, não, eu não tô falando para te assustar, tipo, de verdade. E você me conhece. Eu comecei. Eu comecei a tremer. LG, lembra quando a gente explorou a casa lá abandonada? E no livro tava falando que o gato tava vendo espírito? Não cara mais conversar sobre. Bom, cuidando ah, né, de assunto, não quero conversar desse, tô com medo de verdade. Eu tava pensando em morar aqui. O que você acha? Vamos morar aqui? Ah, fazer uma, uma casinha hobbit aqui, ó. Um buraco aqui na caverna, fazer uma casa da hora. Eu, moro, eu vou morar na ilíquida daqui da frente, LG. Eu aqui, aqui, né? Então, eu tinha falado que eu, que eu tava achando que ia morar aqui mesmo pro povo, tá ligado? Então, lá, a gente vai ser vizinho, vai vai ser vizinho, e eu vou fazer uma ponte ou LG, fazer uma pontezinha para interligar aqui os caminhos. Uh uma boa. Aliás, é, se você precisar de algum item que a gente já tenha, né, Tudo que a gente pegou naqueles primeiros dias é de todo mundo. E eu coloquei nos baús daquela casa lá, tá bom? Ah, beleza, velho. você que organizou tudo, né? Eu, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou amigo do povo, né? Olha o que eu tenho. Ô, louco, velho. Maçã encantada? <risos> eu tranquei com o aldeão. Eu matei um, um undertrinker, velho. Daí dropou um monte de coisa. Aí, ó. Cada um consegue de um jeito, né? Bom, Delete, eu vou, vou fazer minha casa, tá bom? Até depois. Até depois, LG. Obrigado, hein? Nós. Não, vocês não tá ligado, gente. Eu terminei de conversar com o Delete Kid. Ele começou a perguntar sobre esse negócio que eu falei. Aqui, né? E eu tava explicando pra ele que, tipo assim, não, não tô não tô fazendo gracinha pra vídeo nem nada, que realmente aconteceu, eu tava com medo, né? Da daí ele ficou preocupado também. Mudando de assunto, eu queria ver todos os tipos de pedregulho que a gente tem ou não. Acabou o andesito, né? É, tamo sem andesito. É que eu, eu queria fazer o seguinte, eu queria aproveitar que a gente vai fazer nossa casinha Hobbit. Eu tenho que fazer uma pá, por sinal, né? Eu tenho uma nova mochila? Eu tenho, ah, tenho uma numa mochila, verdade, né? Eu queria pegar aqui, olha, e puxar um caminhozinho assim, ó. Tipo, aqui e ia... arrumar a montanha pra eu poder morar bem aqui. Aí eu tava pensando em fazer a subidinha junto com o desito e pedregulho pedra e tal, ó, a gente tem como fazer caminhos de madeira e basicamente um caminho de pedra aqui que não é tão legal, não. Ó, Eu tô vendo aqui tem uns outros aqui, ó. Esse aqui é bonitinho, mas nada tão interessante assim. É, Eu acho que eu vou acabar fazendo o caminho normal mesmo. Bom, o primeiro passo eu vou transformar todos os nossos pedregulhos aqui em laje. Dá para transformar pela mochila aqui, né? É, ó. E daí eu vou bolando o caminho a partir daqui. Daí depois eu vou modificando. Hum, se bem que dá para fazer aquela sampinha ó, que passa por aqui assim. Olha, já viram aquelas escadinhas de canto? Gostei, dá pra, usar essa, dá pra usar essa Cerca aqui, olha, fazer uma, um caminhozinho Ó, tem até uma escada aqui de carvalho Que pode servir, ó, dá pra fazer tanto De pedra quanto de madeira, eu acho que Nesse caso é mais legal fazer de madeira Tá, pra fazer eu preciso de três lajes E linha, né? Tá, me, me parece De boa, v vamos testar, eu, eu, eu gostei dessa ideia Eu acho que posso fazer uma escada mais bonitinha Vocês vão entender, confia, ó, madeira A gente tem muita, né? Ó, já perguntei Pro Delete se ele consegue me trazer todas as linhas Que ele achar nessa casa aí também pra ajudar Ó, temos duas aqui, mais um pouquinho aqui ah, eu acho que por agora já vai servir. Pronto, fizemos 30. Ó, cerca, cerca, chão, e aqui começa a descer. Ó, assim. Uh, gostei. Ó, escadinha funcional. Na real, real eu, tô, eu tô real gostando disso aqui. Eu pedi, eu pedi o degrau pro Delete, ele não me respondeu e tá de noite, mano. Acho que o delete está imersivo lá na casa. Outra coisa que dá para fazer é fazer três madeiras de carvalho. Essa aqui que é totalmente completa e fazer uma slab dela. Vai, vai agregar bastante. Aí ó, a gente vem bem aqui ó, e pluk, pluk. Deve ficar mais bonitinho. Parece mais completo o bloco. Hum, mas aqui ó, ele não completou. Ah, mas eu gostei assim O que dá para eu fazer é o seguinte. ó. Daí ó, a gente vem aqui. Desce bonitinho e pronto. Eu ainda quero testar alguns apoios aqui do lado para deixar mais consistente essa escada ó, eu acho que assim já é um começo. Ainda não tá incrível, eu quero mudar os blocos do chão e um pouco da parede, mas ó, já parece uma escada, já tá mais segura, já faz mais parte aqui das coisas. aos poucos eu vou ajustando. aqui vai ser o caminho de entrada para casa hobbit e aqui vai estar tá ela. tá, bom. planejamento concluído. o próximo passo agora é a gente conseguir terracota, areia e folhas para fazer a entrada. bom, algumas folhas a gente já tem. eu queria de azaleia, mas essa serve. agora sobre terracota e areia é, vamos ter que sair e pegar. Mas eu acho que isso até que é de boa se parar pra pensar. Gente, eu, eu, eu vim aqui pegar argila, mas eu tô vendo um, um bicho fofo que eu não sei o que é. Esse barulho foi o bicho? Carlinha fofa. O que que é isso? Oi, oi, tudo bom? Ah, tem o um mod é o petauro. Do açúcar. Tarde. Gostei, gostei. Bom, ó, eu vim aqui num local que eu achei. Que aqui tem, além de ter muita areia aqui, ó, nas redondezas, tem alguma coisa ali e tem aquela casona ali. Olha que coisa linda, mano. Eu tô pensando em explorar lá, mas vamos deixar para amanhã. Agora eu vou focar no importante. Vamos pegar areia. Isso aqui já é um pouquinho, mas ainda não é o suficiente. Vamos pegar mais. Ó, aqui tem mais. E também depois. Deixa eu dar um mergulho aqui, né? Ver como que. Nossa, olha que bonito. Ó, que da hora, né? Tá. Estamos aqui na água E, mano, temos aqui a argila Pra gente pegar E também tem a areia Então eu acredito que aqui vai ter tudo que a gente precisa Na real, deixa eu só ter uma certeza aqui Ó, pegando argila Dá pra fazer argamassa, meu Deus Eu faço o bloco de argila normal aqui Com quatro pelotinhos E esquentando vira a terracota, né Daí, Essa terracota eu posso mudar de cor certinho, né É exatamente isso que eu quero então Tá, vou pegar um montão aqui Bom, eu acho que essa quantidade de areia e de argila é o suficiente é, é o que eu espero, né E eu acho que o delay não acreditou na minha história de terror, que na é real, tá? Não tô mentindo, não. Mas eu acho que ele não acreditou por causa que ele foi na casa assombrada e trouxe essa estátua para me assustar. Não funcionou, Delete, não funcionou. De qualquer forma, a argila que eu vou usar, eu posso colorir ela depois que eu, que eu, que eu pintar ela, né? De qualquer forma, vamos esquentar essas argilinhas aqui, olha. Que a gente vai precisar delas prontas. E as areias a gente vai fazer tudo virar arenito. Quer dizer, tudo não, essa quantidade que tá boa já. O arenito liso tem que esquentar, né? Eu vou esquentar oito areias daqui a pouquinho também. Bom, eu tô ouvindo um barulho de passo. Será que tem alguém aqui? Deixa eu ver aqui em cima. Oh, menino Poo. Opa. Vamos. Bom, tá, lagado? Ô, para. tá me agredindo. Tá tra... Pronto, melhorei. Oh, gostou do meu chapéu? Mano, eu achei ele meio. frenético. <risos> meio de rei, mesmo. Dá, sabe? Mais, dá mais FPS, faz rodar melhor as shaders aqui. Ah, entendi. Faz sentido, mano. Ó, <risos> oh, menina só para te avisar, se você perceber que todos os baús que tava lá sumiu, tá tudo nessas nessa pias aqui de baú, tá bom? Eu coloquei tudo aqui. Tá então, é eu mais tava rendo. que a minha mochila sumiu. O senhor ah, não sabe onde ela tá. Tá aqui, ó. Quer dizer, eu acho que é a sua. Eu coloquei as duas aqui o Delete só pegou uma delas. Então, se essa que não for a sua, tá nas costas do Delete. Eu acho que é. <risos> ah, menos, menos mal, né? É, então. Mas e aí, gente o que você tá aprontando de bom? Fala para então, nós. Então, ó, agora eu tô esquentando uma argila aqui, ó. Porque eu vou começar a fazer minha casita Hobbit, ó. Cola aqui, ó. Eu uh. fiz uma, uma descida provisória, tá? Uma descida provisória aqui, que eu quero mexer depois, tô testando, ó. E daí, ah, aqui outra, eu vou cara. fazer. Legal, né? Daí aqui eu vou fazer a casinha Hobbit. Uh, então, digamos que você. Conhece eu e você sabe o quão medroso eu sou, correto? Uhum. Eu tava andando por lá e eu juro de verdade que eu vi uma assombração. <risos> Depois eu te explico melhor. Eu não tava nem gravando, contei pro Delete, ele fingiu que acreditou pelo jeito e dele ele falou: Ah, vou explorar a casa mal assombrada então. E daí ele trouxe aqui para me assustar. Ah, com o um Pepino. É o Pepino eu coloquei aqui para deixar menos menos medroso. Mas acho que a ideia dele foi rir da minha cara, pelo jeito, né? <risos> entendi, entendi. Mas então tudo bem, mano. vou, vou começar meus projetos aqui, velho. Me dá licença, por gentileza. É nóis, tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Ó, as terracotinhas já estão esquentadas, que bonita. E eu já esquentei também um arenito liso, aproveitando. Eu queria fazer essa terracota laranja aqui. Vamos ver as opções de corante que a gente tem. Ah, Tem umas bastante flor laranja, na real. Hum. Tá bom, peraí. Vamos ver se a gente tem alguma flor laranja aqui para fazer o um corante laranja para nossas terracotas. E no pior dos casos, ó, a gente precisa de seis corantes. O pior dos que a gente pode misturar amarelo com vermelho. É, não temos. Vamos dar uma voltinha por aí. Vamos para aquele lado, que a gente não foi muito para cá. Então a chance de a gente achar alguma coisa bonita nessa exploração é alta. Uh, oi, você é laranja? Você é laranja. Aí, ó. Uma. Duas. Boa tarde, galinha. Três. Olha essa flor que parece fogo de artifício. Pô, você é laranja. Quatro, cinco, seis. Prontinho. No final foi mais fácil do que eu imaginava, né? Na real, eu tava pensando aqui também em esquentar uma areia a mais para fazer um vidro. Olha o que eu achei que legal. Se pegar as madeirinhas assim, os gravetos assim, temos cortinas. Aqui, ó, cortininha. Ó, pude novamente. Daí com o vidro, a cortina vai ficar bem legal, né? Talvez dê para gente fazer uma janela até de pinheiro. Deixa eu ver aqui se dá para fazer aqui, ó, janela de pinheiro. Eu não vou colocar no chão porque depois vou ter que quebrar e eu não tenho toque suave, né? Mas a parte boa é que agora a gente pode construir a nossa casa. É, Infelizmente, não tem aquele modzinho de botar a câmera ali, então eu é só vou arrumar aqui assim, ó. Olha só, eu acho que acabamos a entrada, hein? Pra, pra quem não tá ligado, essa construção aqui é extremamente inspirada. com Praticamente toda é, pegada né, do, do youtuber Gold Robin. Eu gosto muito dele, eu trocou o canal dele na tela aí pra quem quiser aprender mais sobre construção de Minecraft. Ele é muito bom. Bom, de qualquer forma, como vocês podem ver, tá tudo esburacado, né? Porque eu vou arrumar tudo agora. Mas se eu quero fazer essa porta aqui. Eu preciso de três painéis de vidro, né? Se eu não me engano, a gente tem painel de vidro no segundo andar. Ah, não. é Esse daqui esquentado. Uh, tem vidro aqui que sobrou. Ah, mas vai faltar um deixa eu esquentar uma areia aqui e, mano, muito legal. O Delete passou aqui pegou a pediu areia para mim para fazer vidro. O a tava arrumando as coisas dele aqui conversando. Mas eu, eu, eu tô gostando dessa sensação. Sabe assim, eu estou feliz e eu espero que vocês também estejam mais. Tá, aqui o vidrinho para esse painel uhum. vidrinho vidrinho e porta. Acho aproveitar para pegar aquelas folhas que a gente tinha visto aquela hora. E aqui fica daí. A porta da nossa casa, eu quero fazer uma porta de vidro para a gente ficar mais convidativo à visita, sabe? Mano, ficou bom. Olha, olha como melhorou agora. Só esperar agora as nossas gramas espalhar aqui. Nossa, vai ficar show. Agora vamos colocar umas folhinhas também, né? Para ficar fofinho. Mano, já tá melhorando. Agora, o próximo passo é eu fazer o caminho aqui e também abrir o um espaço interior. Tá, vamos fazer isso. Mano, 10 anos aqui pra esperar a plantação crescer pra mostrar pra vocês O villager só vinha aqui, pisar nela, quebrar e pronto Mas você é mesmo aí o mundrungo, o que, que você troca? O que, que é isso aqui? Legal, mas olha melhor esses itens Aliás, a nossa casa ficou pronta Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a nossa casinha Hobbit Olha que coisinha mais fofa Mal vejo a hora de trazer vários itens e decorações pra cá Eu tô tentando fazer uma plantação, mas toda hora que cresce alguma coisa Algum bicho quebra outra, como vocês estão vendo, né? Mas ficou muito bonitinho, eu gostei demais E ó, olhem pra janela Daí vem aqui, ó Janela fechada Oh, e dá pra ver bem aqui ó, na janela Que tem uma luz, mas a luz não passa, Tá vendo? Muito bom. Gostei, gostei. Agora falta obviamente fazer o interior, colocar os móveis e tudo mais. Porém, isso vai ficar para amanhã. Então, se vocês quiserem que tenha mais um episódio amanhã, deixa o gostei e ativa o sininho que, se tiver muito gostei, vai ter amanhã já, tá bom? Então tá é nós. Uh!